Hello, suítes, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Barbosa, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hello. Então, meus amores, e para o vídeo de hoje eu venho cortar a minha franja aqui junto com vocês. Eu já vi algum tempo querendo fazer isso é, e tava adiando, porém hoje eu resolvi cortar e quis gravar para mostrar para vocês como que eu faço para cortar a minha, a minha franja. É, pra quem não sabe, existem três testes que você precisa saber antes de cortar a sua franja. É, você precisa saber se o seu rosto é adequado pra cortar a franja. E você, você põe os dois dedos no meio da testa. E se é, esse dedo ficar encostado aqui na raiz do seu cabelo, isso indica que você tem a testa muito pequena, então esqueça. Não faça franja, tá? O segundo teste é do três dedos. Como vocês estão vendo, ó, ainda tem aqui um, um espacinho, mas é porque o meu cabelo, ele cai um pouco. Por isso que tem aqui um espacinho, ó, se vocês verem aqui, tá rentezinho a minha franja. A, no caso aqui, a minha raiz, ó. Isso indica que o meu rosto dá pra fazer franja. Agora, uma coisa que vocês precisam saber é que quando a gente faz franja, o nosso rosto, ele fica mais evidente fica com mais evidência, tipo, se você tem um nariz grande e você faz franja, o seu nariz vai ficar mais evidência e vai ficar maior, né? É por isso que você precisa tomar cuidado e ver se o seu rosto é adequado para fazer franja e fazer aí os testes, tá? Ah, tem vários testes, gente, na internet, que vocês vão fazer para saber se a, o rosto de vocês é adequado para fazer franja. Eu vou deixar um, o vídeo passando aí do, do momento em que eu cortei a minha franja, eu ainda fiquei em dúvida se cortava, assim contava, mas eu vou deixar o vídeo passando aí e depois eu volto e falo um pouco mais com vocês e a primeira coisa que a gente vai fazer é partir tá, o nosso cabelo meio eu vou estar olhando aqui para o espelho porque a minha câmera não tem visor que ver, então eu vou olhar por aqui tá. então a gente vai fazer a medição tá, do nosso nariz e vai partir o nosso cabelo ao meio A partir do meio agora. Agora a gente vai pegar e vai partir em triângulo, tá? E a gente vai medir daqui, do meio do cabelo. E vai medir até aqui, fazendo um triângulo até aqui, tá? Quase na ponta da sobrancelha, olha. Aqui. do outro lado. Igual. Pegamos da ponta. E vai até. Quase na ponta da sobrancelha. Acho que esse aqui passou um bocadinho. ficou dar uma consertada. Aqui, tá? Você vai medir aonde você quer cortar. Se você quiser cortar até o queixo, você precisa deixar passando dois dedos. Porque sempre que a gente arruma o cabelo, ele sobe sempre dois dedos. Mas eu quero um pouquinho mais pra cima, tá? Então, eu vou cortar aqui no tamanho do queixo, que é pra ela ficar mais ou menos até aqui onde é a boca, tá? E outra coisa que vocês precisam saber, vocês não cortem assim, tá? O cabelo de vocês, vocês cortem assim. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Porém, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Olhem, então. Aqui. Eu vou cortar aqui no queixo, tá? É mais ou menos aqui nesse tamanho. E aqui, olha, eu corto aqui, gente, olha. Assim. Olha. Agora eu vou pentear de novo, tá? Vocês podem ver, ó, ficou bem aqui, era mais ou menos onde eu queria. E agora, eu vou dar mais uma... Cortado igual, que é pra o cabelo ficar estilo natural, tá? A gente Pra não ficar com aquele aspecto... Pra é... ficar num aspecto mais natural, pronto. E pronto, eu cortei, olha. Eu já cortei. Nossa, que estranho. Cortei aqui, olha, como vocês podem ver, tá bem aqui, eu agora vou lavar o meu cabelo, vou lavar, vou ajeitar ele, tá? Ah, olha pra isso, como ficou legal, uhum. ficou bonito, olha. Eu costumo usar ele pra esse lado, então agora eu vou lavar, vou secar, tá? E depois eu venho e mostro pra vocês o resultado. Então, gente, olha, é, vocês já viram, né, no início do vídeo... Como é que tá meu cabelo? E eu cortei o meu cabelo, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, a minha franja, eu cortei ela aqui, ó. É, pra ficar um pouquinho acima, tá? Da, do meu queixo. Porque eu não queria que o cabelo, que a minha franja ficasse muito curta, né? E nem ficasse muito longo, que ficasse assim, ó nesse desse jeito que tá aqui agora e como vocês podem ver ó ficou bem bonita eu estiquei mas você pode fazer uma ondazinha, uma ondazinha para o seu cabelo ficar assim ó basta você fazer um caracolzinho eu acho que ficou muito bom eu, tá, eu tô com muita perda de cabelo aqui porém tá dá para dar uma disfarçada aqui o cabelo tá nascendo tá gente então em uma, uma dica também é quem tem muita perda de cabelo é tomar cuidado né pra quem quem é calvo aqui, se você tem cabelo suficiente pra poder fazer a franja, tá, gente? Porque, senão, você vai ficar só com aquela coisinha ralinha aqui, tá? Você precisa ter quantidade adequada do cabelo pra poder fazer a franja, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante da minha franja. Vou querer fazer aí outras mudanças. Mas eu acho até que ficou diferente, né? O meu rosto. Não sei como é que tá aí pra vocês no vídeo. Pra mim, tá diferente. Tá? Depois, vou experimentar fazer ele assim, do lado, assim, pra trás, pra ver como é que fica, enfim. É, e aí, é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa bastante like é para me ajudar na divulgação do vídeo é se você chegou aqui agora através desse vídeo se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo porque eu vou fazer algumas transformações no do cabelo eu tô pensando em mudar um pouco e se você não quer perder nessas né, etapas é, de mudança é se inscreve no nosso canal e ativar as notificações para não perder, tá? Eu convido você a nos seguir pelas redes sociais que eu vou deixar passando aqui embaixo. Convido também você a fazer um tour pelo nosso canal. E é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!